De boas senhoras e senhores que acabaram caindo neste vídeo de uma forma possivelmente bem aleatória, a internet, como vocês obviamente já sabem, é uma rede de computadores usada para comunicação de pessoas em diferentes locais do mundo. Então, inicialmente ela não foi feita exatamente para isso, mas para conectar laboratórios de pesquisa. E lá pra cá evoluiu até o que temos hoje. Os blogs, sites de notícias, redes sociais, lojas online e mais um monte de coisa que facilitam nossas vidas de vez em quando. Infelizmente nada é perfeito, né? Bom, mas você deve estar se perguntando O que isso tem a ver com Museus e a internet Então eu te respondo A internet fica armazenada em nuvens por aí Leia data centers, enormes servidores espalhados por todo canto, mantendo tudo que existe nessa rede bem guardadinho, um monte de dados sobre a humanidade atual, como nossa cultura, os nossos conhecimentos, nossas crenças, nosso estilo de vida, como vemos o no mundo. Nossa visão de passado, presente e futuro, medos e inseguranças, ideias e ideais. Daria pra ficar citando tudo que há por aqui por anos, entende? É bastante coisa que a internet mantém sobre o nosso momento na história. Na verdade, é quase tudo, se não for tudo, para ser bem sincero. Mesmo lugar caótico demais, ela mantém vivo o nosso momento extremamente bem guardado, exceto quando os servidores são desligados, tipo Orkut, que boa parte do que tinha ali foi perdido para sempre criando uma espécie de museu vivo que se expande em direção à eternidade até o possível momento que ela deixará de ser usada por existir algo extremamente melhor, mesmo que eu acho que isso não vai realmente acontecer, sabe? Esse museu possui milhões de sites e páginas, que são peças de obras artísticas um tanto quanto únicas na minha visão, pois é aqui que podemos encontrar desde fatos sobre nossa existência como uma sociedade, tendo também nossos meios culturais como o entretenimento que consumimos, mesmo que seja bastante estranhos como alguns vídeos aqui do YouTube. E é interessante pensar, pelo menos para mim, como no futuro tudo que existe aqui vai ser visto pelas próximas gerações. Será que os vídeos, fotos, textos, posts e tudo mais ainda serão entendidos daqui a 100, 200, 300 anos? Como nós entendemos? Ou então tudo isso vai ser ressignificado para que faça sentido para o tempo que eles vivem? Ou ainda quem sabe para eles isso possa ser algo até mesmo descartável? Que não valha nem mesmo a pena parar para ver o motivo de termos feito isso e compartilhado com o resto das pessoas? E para mim essa última possibilidade é extremamente interessante e triste de se pensar pois a humanidade sempre teve curiosidade pelo nosso passado e pelo desconhecido e haver uma possibilidade de isso ter se perdido me faz questionar os motivos que os levaram a isso parece meio estranho pensar nisso e talvez até seja mesmo mas tudo que está aqui representa o que nós somos ainda que não vejamos dessa forma e muito do que há da internet não é visto como algo de valor ainda assim mostra um pouco do nosso tempo então essa é apenas minha visão acerca da internet e eu adoraria saber qual é a sua então caso queira compartilhar sua visão, sinta-se livre para comentar aqui embaixo caso queira. E também, se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Eu sou o MW e criei esse canal para mostrar minhas ideias para quem tiver interessado. Eu vou tentar postar aqui com frequência, então se gostou e quiser acompanhar mais, considere se inscrever aqui. Vai ser bem legal te ter aqui.